Fala galera, eu vou traduzir com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, porque meus amigos, quantas revelações bombásticas acabaram de sair. Sim, não é teoria, não é achismo, é confirmação. Saiu a árvore genealógica do Zorão junto de outras respostas muito boas. Tudo isso no SBS oficial feito pelo autor e Tirou. Se você não conhece o SBS, Oficial de One Piece são perguntas enviadas pelos fãs, aonde o autor ele responde a cada novo volume lançado. One Piece tem 105 volumes e acabou de sair um novo conjunto de respostas. Onde ele simplesmente revelou toda a linhagem do Zoro. Exatamente. Assiste até o final. Tá muito legal esse vídeo se você é novo no canal. Assiste esse vídeo, se você gostar, espero que você se inscreva, se você já é a pior geração, já sabe né? Espara o like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre as origens de Roro do Azoro. Vamos começar com uma pergunta muito reveladora aqui, porque eu tenho certeza que grande parte de vocês até fez uma teoria sobre isso, eu tinha uma ideia do que poderia acontecer. A cura das Smiles. O fã perguntou para o Oda o seguinte aqui. O arco de Wano acabou. E é tão triste que as pessoas de Wano que comeram aqueles frutos falhos continuem rindo. Você poderia fazer o Chopper curá-los antes dele partir do país dos samurais? É muito triste ver que o killer também está sempre a rir. E o Oda responde o seguinte. Obrigado por esta bela mensagem. É muito triste para uma criança continuar rindo mesmo que os seus pais tenham morrido. Mas infelizmente... Chopper não tem a capacidade de produzir este tipo de droga que pode curá-los. Neste mundo há algo que você não pode fazer qualquer coisa sobre isso, e esta é a história de um desses casos, mas eu estou a rir porque o killer continua a rir também, e isto fez com que toda a tripulação do Kid decidisse se tornar uma banda pirata alegre é bom que há alegria, mesmo numa situação difícil, acredito na força das pessoas de ano olha que pergunta e resposta muito legal, eu lembro até que fiz uma teoria sobre a cura que o Chopper acharia, seria as flores de cerejeira que o Dr. Hirulu viu em um país do oeste, eu achava que era o país do ano Oda não desenvolveu isso, até acaba fazendo sentido porque eu acho que a cura que o Chopper quer vai estar mais para o final da história. Aparecer em ano agora seria completar parte do seu sonho. Não sei se caberia muito bem. Mesmo assim, acho que todo mundo teorizou que teria uma cura para as Smiles. Chegaria o Dr. Vegapunk, o próprio Chopper, o Marco, ajudaria o Lau... Mas não ocorreu. E aqui o Oda ele reforça que existem algumas coisas que não podem ser mudadas. Só que eu acho que ele meio que deixa em aberto. Né? As pessoas de ano precisam ter força. Acho que vamos voltar ainda para o país dos samurais. Dr. Vegapunk está na jogada agora. Pode acabar ajudando a reverter todo esse processo. Já o caso do Killer, que ele continuou foi até engraçado no último capítulo, porque ele foi falar com o, o Kid, né? Sobre ele tomar cuidado ele pra atacar os piratas do River, porque ele poderia perder mais do que um braço e ele terminou rindo. <risos> Debochou na cara larga. Então ficou muito legal o killer com as smiles, porque ele ri quando ele não quer. Já o povo deu ano eu adoraria que eles tivessem uma cura. Mas eu gostaria que estivesse relacionado ao chapéu de palha. Ou então essa coisa do Dr. Hiro Olha que legal que seria, né? A, a planta, a flor de cerejeira sendo usada. Mas não é isso que vai acontecer. Será que o Oda vai desenvolver? Bom, a resposta dele é... Não dá nada que revele sobre isso. Mas deixa aquela parte de esperança que as pessoas possam ser curadas... Em um futuro, quem sabe quando o Dr. Vegapunk completar toda a sua tecnologia com aquela, aquela energia infinita que ele quer encontrar E com isso trazer um alento para o povo de Wanda Após isso temos duas perguntas que eu particularmente gosto muito Que envolvem a criação de personagens, o desenvolvimento, como Oda trabalha para criar isso E ele, um fã perguntou aqui para o Oda se o ator Yoshio Harada serviu de modelo para o Ryoko-gyu, acho que isso não é novidade para ninguém... Mas o Oda confirma que sim, que ele fez um ótimo filme chamado Gai A Cidade... Dos samurais, esse filme é muito bom mesmo, recomendo pra vocês, igual de filme de samurai, esse do Harada é muito legal. Então já tínhamos esse conhecimento, até porque é a cara um do outro, já tínhamos pescado que os outros almirantes também são baseados em atores lendários. Só que aí tem um outro personagem que isso aqui eu achei legal. O, o fã perguntou se o Kurombo, o diretor de investigação criminal que apareceu no capítulo 1054... Também é modelado em algum ator famoso. E o Oda confirma que sim. É um ator chamado Kobayashi Akira. E aí o Oda ele diz que isso acabou de passar pela minha cabeça. Mas eu percebi que todos os marinheiros de alto escalão são baseados... Em atores lendários Nossa, só agora ele descobriu isso <risos> Esse personagem Ele é um personagem novo Baseado em um ator Acho que a dica legal que você pode pegar é Surgiu uma figura nova na marinha Já vai pesquisar se tem algum ator lendário Lá do Japão Que Oda se baseou Isso aqui eu não tinha pescado Até porque esse personagem não me pareceu tão relevante para a história Diferente do Green Book tinha todo aquele mistério Desde quando ele apareceu com a sua silhueta Silhueta Nome tão confirmado, Harada é o ator que deu aparência ao almirante Amaraki. E também temos agora esse diretor de investigação Kuroma, que é baseado em um ator lendário. Agora aqui galera, olha isso que bombe, confirmando uma teoria muito legal. Até tinha trazido isso em algum vídeo perdido aí do canal, mas aí acabou o arco, deu ano. O Oda não falou nada, agora ele vem e despeja essa informação <risos> bem no SBS. Um fã notou, um bom observador, que a palavra Kurozumi estava escrito na lápide dos pais da Otama. Otama nasceu no mesmo clã que Orochi, que seguiu o caminho da vingança por conta da discriminação contra os Kurozumi. Será que Otama sendo do clã Kurozumi representa uma esperança para o futuro? Assim como a Koala que contrastou bastante com o Horde Jones. E o Oda confirma que sim, o nome da Tama é Kurozumi Kurozumi. Otama, olha o tipo de informação que ele me coloca no SBS. Por que ele não colocou isso mais explícito ali no mangá? Deixou escrito numa lápide de fundo que ninguém nem tinha percebido. Sim, Otama é uma Kurozumi. Mas o Oda continua dizendo, será que ela deveria ser odiada? Na última cena, aquela bem emblemática que deu bastante discussão. A riori claramente diz... Kurozumi nasceu para queimar Aqui abro uma aspas, um parênteses Para explicar para vocês um pouquinho do contexto também Porque Kurozumi, galera, significa em japonês carvão preto Então você tem essa combinação, né? o carvão preto nasceu para queimar Mesmo assim deu bastante debate né? Porque tem essa conta, essa coisa da discriminação contra eles Que deveria ser superado, perdoado A Otama como sendo aquela figura que poderia representar Um novo nascer do sol para esse clã que foi discriminado e aí o Oda vem e confirma que sim, a Otama é isso. Aí o Oda ele continua dizendo, a Otama também foi abordada nessa fala da Hiyori? Não, não foi abordada. Porque se você olhar para a história dela, você vai entender que a Hiyori estava apenas se referindo ao Orochi. pergunto me se todos os presentes reagirão diferente ao descobrirem que Otama é da família Kurozumi. No passado, e mesmo agora no presente, este ainda é um grande problema da nossa sociedade. Olha então galera, o Oda ele confirmou essa velha teoria da Otama ser uma Kurozumi. Eu achava muito legal, eu trouxe essa teoria em algum vídeo, não me lembro qual. Da Otama ela representar essa parte de virar a chave realmente da guerra do clã Kurozumi, porque eles foram perseguidos, querendo ou não, o Orochi ele também é uma vítima disso. Ele cresceu dessa forma sendo perseguido e virou esse monstro, obviamente foi manipulado lá pela velha Higurashi Mas ele acabou sendo uma vítima também dessa perseguição, ele não tem culpa dos pecados dos seus pais Lembra daquela fala do Roger referente ao Ace? Os filhos não devem herdar os pecados do pai, então por que, que o Orochi foi perseguido? Todos os Kurozubi foram perseguidos dessa forma, a Otama poderia ter ido para o mesmo caminho Felizmente, Hitetsu acolheu a garota e percebeu que ali havia uma esperança que poderia renascer dessa união. Espero voltar mais uma vez para o arco de Wano para descobrirmos como vai ficar essa interação do clã Kurozumi com os Kozuki. Genial! Adoro esse tipo de informação Aquela informação bomba jogada pelo autor Mas eu gostaria que fosse colocada pelo menos no mangá Porque nem todo fã leu o SBS ou vê os vídeos referente a isso Aí uma pergunta muito legal sobre a interação de toda a tripulação dos Chapéus de Palha um Foi a pergunta seguinte Eu estou curioso para saber como os membros posteriores da tripulação Robin, Frank, Brook, o Jim Eles sabem sobre as aventuras do East Blue Que os membros veteranos, principalmente o Usopp Passaram antes deles se juntarem e o Oda diz o seguinte aqui, é uma mistura de saber e não saber. Na verdade, considerando as personalidades dos membros original, Luffy e Zoro não falam sobre o passado. Nami, Sanji e Chopper irão falar sobre isso se solicitado. Já o Sop vai falar sobre isso... Mesmo que você não pergunte. Mas mesmo os membros adultos são bons em detectar mentiras. Então eles geralmente obtêm informações de Nami, Sanji e Chopper. <risos> Ou seja, o Sop, ele vai se vangloriar de feitos do passado. Sabemos que ele já disse que seria o capitão. Que tinha uma recompensa de 30 mil. Terra aqui do rei. E felizmente os membros mais adultos não são tão tapados assim como o capitão, como o Luffy. Mas eu acho muito legal ver essa dinâmica do Oda separando como funciona. O Zoro e o Luffy não falam sobre o passado. Curioso isso, interessante, sempre mirando o futuro muito ligado ao seu sonho. Eu gosto de toda essa entrelinha que o Oda coloca né, de superação, de força, de vontade. Um Piece é magnífico nisso. E nessa simples palavra dele falar que o Zoro e o Luffy não falam sobre o passado... É muito legal, porque você vai de contraste com a busca dos sonhos dele. Aí você tem o Sop que é um grande mentiroso, mas sabemos que as mentiras se tornam realidade. Então pode esperar o Sop despertando o haki do rei. Gostei dessa dinâmica sendo explicada. E é assim então que os membros mais velhos sabem sobre todas as aventuras do East Blue. Continuando aqui, o um fã perguntou o seguinte, no capítulo 1045, próximo level, que para quem não se lembra é quando o Luffy desperta a Nika, Gear 5, o Kaido diz a palavra Emonogatari, que é uma história ilustrada, e o um fã pergunta se isso quer dizer que não existem os mangás no mundo de One Piece, o Kaido nunca leu One Piece antes, essa pergunta é muito legal porque eu fiz uma teoria aqui sobre metaficção, o que, que o fã está perguntando aqui, a palavra que o Kaido usou é realmente um livro totalmente ilustrado, sem balões, de falas, tá? Mas vamos lá, o que o Oda respondeu aqui? Os livros ilustrados e histórias ilustradas existem, mas pense em histórias ilustradas como o mangá no mundo de One Piece, desde que não há o conceito de balões de fala nessa época. A história é contada através de texto e diálogo dentro de um quadro, semelhante ao mangá. Alguns títulos famosos do mundo de One Piece são Sora, o Guerreiro do Mar, Cão de Fogo, Pokémon, Monkey Ball... Marcos, pegar as referências. Aí, bom, o todo mundo conhece, né? Que é o. deu origem a Derba Double Six, o Sanji. Cão de Fogo, não sei o que é. O Monkey Ball, certamente é de Dragon Ball. E esse Marco-san é uma referência a Tibi Maruko-chan, que eu já vi o Oda falando um pouquinho sobre essa série que ele gostava quando era criança. Essas são as histórias que existem no mundo do Piece. Por que, que isso aqui é legal, galera? Tem a teoria que eu trouxe pra vocês da metaficção que. A história de One Piece seria na verdade o tesouro que está na última ilha. Sim, uma história em quadrinhos, porque isso daria a origem a Nika. É muito legal esse vídeo, dá um confere, eu acho bem interessante. Apesar de não achar que o Oda vai trabalhar com metaficção, o tanto quanto arriscado, convenhamos... Mas é bem legal, porque o Tesouro One Piece sendo um quadrinho, foi dali que surgiu Nika, que ele parece um personagem de histórias em quadrinhos. E é por isso que o Kaido até diz essa fala sobre uma história ilustrada, porque Nika parecia um personagem saído diretamente disso. Pode ser o Tesouro One Piece uma espécie de metaficção, Eles vão chegar lá e encontrar a própria história deles? Legal isso, né? Bom, é isso. Essas são as histórias publicadas também no mundo Monkey Boy. <risos> Legal né Aí um fã perguntou aqui sobre o Sanji no Capítulo 1031 Vemos que as sobrancelhas do Sanji foram invertidas Eu Acho que grande parte dos fãs também acabou notando isso E no capítulo 1044 Elas acabaram por voltar ao normal O que, que aconteceu aqui? E o Oda ele explica o porquê de ter essa mudança de fato, as sobrancelhas do Sanji mudaram. Acontece que, de volta ao arco de Holy Cake, os irmãos do Sanji nasceram com habilidades sobre-humanas e um forte exo devido à manipulação do fator linhagem. No entanto, Devido a sua mãe, Sanji a ser um ser humano normal. E olhando as sobrancelhas dos irmãos agora. Todas as sobrancelhas são para o mesmo lado. Os Sanji são completo oposto. No entanto, o seu poder latente da ciência se manifestou em sequência da luta devido ao processo de ataque. Que lhe rendeu uma resistência anormal ao calor no passado. Antes era um mistério, mas agora finalmente faz sentido. Vamos continuar a vigiá-lo no futuro. Essa última frase aqui é bem legal. O que God quer dizer aqui? Que a, a sobrancelha do Sanji. Ela mudou por conta do despertar do Fatulhage de ele... Lembra que o Sanji até ele passou por aquela crise de identidade Achando que ele ficaria parecido com os irmãos Que perderia a sua humanidade Que seria um humano extremamente péssimo Ruim como seus irmãos ou seu pai E depois disso ele percebeu que não Que ele era o mesmo Sanji de antes E as sobrancelhas voltaram ao normal Ele ainda tem toda essa resistência Agora essa coisa do Oda dizer Vamos continuar a vigiá-lo no futuro que isso aqui é um prenúncio de um poder futuro para o Sanji. Um despertar novamente. Eu adoraria que tivesse mais coisas aí. Nesse bolo do fator linhagem. Sangue Lunarian. As espirais da sobrancelha do Sanji. Que é uma referência clara às Akuma Mi. Tem aquela icônica resposta do um SBS. Onde perguntam se todos os frutos têm essas espirais. E ele responde que sim, todas têm. E ele se pergunta se o Sanji não é uma Akuma -zumi. Seria o Sanji, então a encarnação do demônio da fruta, olha que coisa magnífica isso. Eu gosto desses mistérios envolvendo O Sanji e como o próprio autor Diz, vamos vigiá-lo no futuro Agora a bomba galera <risos> Eu adoro o SBS Juro pra vocês, o outro ele solta a, a bomba da Otama Pra mim foi master. agora a do Zoro É nuclear isso aqui Ele jogou simplesmente toda a linhagem Do Zoro no SBS Não colocou no mangá <risos> não sei como lidar com isso Eu falo pra vocês O que, que a gente sabe do, do Shanks até agora Tudo que sabemos do Shanks Vem do SBS Ou vem do filme Ou vem de volume extra Não tem nada dentro da série né então, Enfim Oda diz que houve muitas perguntas Sobre a linhagem do Zoro E ele acha que não precisa se aprofundar no assunto Por isso vai anunciar aqui no SBS Então se liga aí galera Como é que funciona a árvore genealógica do Zoro 55 anos atrás, Shimotsuki Kozaburu, criador de Eima, junto de 25 pessoas, partiram do país de Wano. Nesse navio estava incluso a irmã mais velha de Ushimaru, Furiko e o carpinteiro Minatomo. 52 anos atrás... Eles salvaram uma aldeia de um grupo de bandidos no East Blue e fundaram a Vila Shimotsuki. Dez tripulantes desse navio se estabeleceram lá e começaram a vila que conhecemos. Shimotsuki Kouzaburu se casou com uma mulher da aldeia e Shimotsuki Furiko, a irmã mais velha de Ushimaru, presta bem atenção, hein? se casou com o um espadachim da aldeia, o avô do Zoro, seu nome Horonoa Pinzoro. <risos> Adorei Roronoa Pinzoro, avô do Zoro. Nasce então Koshiro, do lado do Kozaburu e do lado da Furiko. Nasce Roronoa Arashi, é o pai do Zoro. Esse é o nome do pai do Zoro, hein, galera. Shimotsuki Koshiro se casa com uma pessoa não identificada. Roronoa Arashi casa com a filha de um criminoso chamado Tera. Tera posteriormente morreu de uma doença e Roronoa Arashi morreu em uma batalha contra piratas. Nasce Shimotsuki Kuni que veio a ter uma morte acidental. E o Zoro que aprendeu também a frase do Sunat com Kozaburu, que é uma espécie de parente distante dele. Aí olha que Koda complementa aqui. O irmão mais novo de Shimotsuki Furiko que estava no navio Isarpou ano é aquele que apareceu durante a infância de Yamato. Sim, Shimotsuki Shimaru, o antigo Daimyo de Ringo, descendente do país de Wano do Samurai mítico. A lenda Shimotsuki Ryuma que Zoro conheceu em Thriller Bark. Em outras palavras, o que tudo isso significa. Esta é uma estranha e misteriosa história de destino que nem o próprio Zoro conhece. Nossa, galera. Zoro confirmado como um descendente direto do Ryuma. Sim, exatamente. Então já sabemos a linhagem do Zoro. Furiko. Que é a avó do Zoro. Fugiu com o Kozaburu. Ela é a irmã mais velha. Do... Lembra que quando o Oda ele respondeu. Sobre o Shimaru não ser pai do Zoro. Ele disse ali. Não é pai. E eu tinha falado para vocês. Falou, Olha, ele não falou que não é pai. Mas pode ser. Sei lá. Avô. Pode ser algum parente. E é assim. O Shimaru é tio do Zoro. Quer dizer. Tio avô do Zoro na verdade. Isso é surreal galera. Furiko foi para a ilha lá. Junto com o Kozaburu. Teve aí um, <risos> um relacionamento com o Horonoa Pinzoro. Que nome, né? Nasceu a Arashi, que casou com a Terra. E aí geraram o Zoro. Roronoa Zoro é o seu nome verdadeiro. Mas o sangue Shimotsuki corre em suas veias. Isso explica porque ele se parece com o Ryuma. E todas essas conexões místicas lendárias, há muito jogadas pelo autor, referentes ao nome de Shimotsuki. Zoro é confirmado por ser decente de Ryuma. Esquece a teoria de clones. Infelizmente, o Zoro não é um clone. Sim, ele tem o sangue do deus da espada. Uau! Eu vou fazer um vídeo me aprofundando nisso. Eu achei surreal isso aqui. Isso é muito legal, galera. E você, o que, que achou do Oda ter revelado a linhagem do Zoro? Tá feliz aí em saber quem que é o pai e o avô? Queria que ele fosse um clone. Queria que fosse colocado um flashback aqui dentro da história no país do ano? Eu gostaria. Afinal, como é que começamos o arco do ano? Esse é o arco do Zoro. Como é que terminou o arco? <risos> o Zoro usando droga, encontrando a morte. E acabou. <risos> é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o um like, compartilha com seus amigos aí. Até as próximas. Valeu por assistir. Fui.